Bruno Pastana do canal Bruno Cashback hoje a gente está começando aí um novo tipo de vídeo aqui no canal e eu acho que talvez vocês gostem porque é parte do meu cotidiano né? e isso aí faz uma diferença grande aí para você se interar melhor sobre o mundo de cashback bem, esse vídeo aqui veio de uma necessidade que eu estava tendo de comprar uma mochila nova aí aqui perto de casa tem uma loja que tem muita coisa bacana e tal e o preço é um pouquinho salgado aí eu vi uma mochila ali que eu achei muito interessante aí eu resolvi, pô Será que eu consigo achar essa, essa mochila na internet? Porque hoje em dia, cara, tudo que você precisa tem na internet, né? A diferença de você comprar numa loja física e numa loja online é saber aí da necessidade que realmente você precisa naquele momento ou se você pode aguardar. No meu caso, eu pude aguardar e fez uma grande, uma total diferença aí no valor. E agora estou começando esse tipo de vídeo aqui no canal aí para mostrar aí mais ou menos aí como é que é a situação para você poder economizar bem e na prática mesmo como você pode até combinar cashbacks assim para poder pagar ainda mais barato nos seus produtos Ó, e antes que, que eu esqueça que sempre todos os vídeos que eu tô fazendo eu tô esquecendo de avisar aí para vocês que aqui embaixo também tem o link do Telegram onde eu posto aí notícias aí todos os dias né praticamente todos os dias e algumas dicas mais rápidas aí que não dá para fazer vídeo toda hora né então é mais fácil eu te mandar por lá e aí você vai ficar mais por dentro ainda de notícias aí só sobre cashback, beleza? Então se você quiser aí é só ir lá no link na descrição e entrar no grupo do Telegram. Bem, tá aqui ó, vamos abrir junto também a mochila, vou abrir rápido aqui pra não consumir, não se eu tenho um estilete, mas não vou usar, até pera, não vou usar a mochila nova, né? Lembrando que eu comprei pela Americanas, é, eu ganhei cashback no cartão, se eu não me engano foi no cartão da Melios, ganhei cashback no cartão da Melios, ganhei na Melios e ainda ganhei no AME Digital então para comprar essa mochila. Eu vou mostrar para o final exatamente como que funciona essa combinação de cashback, olha só. Olha, ela é uma mochila térmica 3 em 1 da Soprano. Essa marca Soprano é normalmente que eu me lembro é de Tupperware né, e aí eu vi assim achei muito bacana lá na é uma loja de construção e aí eu achei diferente gostei muito da, da mochila porque ela, ela é 3 em 1 ela tem três compartimentos diferentes aqui no caso. elas são olha só como você pode ver na verdade elas são duas mochilas em uma eu posso usar só essa parte de trás aqui que tem compartimento para notebook, tem um compartimento para notebook, tem outro compartimento menor um tablet ou até mesmo um com... Kindle da, da do Amazon. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Você pode abrir ela mais aqui, ela reduz reduz tamanho e aumenta e quando você aumenta aqui de tamanho ela tem uma um segundo parte aqui que você coloque, consegue colocar livro, sapato que seja. Ela tem mais um zíper aqui atrás, né? Então são vários compartimentos. Isso daqui é só na mochila. Atrás Então como eu falei, ela é 3 em 1 Porque aquela é a parte de trás E essa aqui é a parte da frente Que você usa como, como se fosse uma bolsa Ela vem aqui dentro é, Essas alças Que você pode colocar Do jeito que você quiser né? Mas ela tem essa divisória Aí aqui na parte de trás Você tem aqui uma parte Para guardar coisas né? Prender outras coisas que sejam E vamos olhar aqui na parte de dentro Bem, aí essa parte de dentro aqui, ó, você pode ver que ela é toda acolchoada, né? Na verdade, ela é tipo como se fosse uma marmitex, <risos> para marmitex, né? para temperatura, por isso que ela é térmica. E aí você coloca aqui sua, sua alimentação fitness aqui, vou eu voltar a malhar, hein? Isso aqui vai me motivar um pouquinho, para poder levar alimento aí para manter quente uh, o seu trabalho, né? Você pode ver que você tem um, duas divisórias. Você pode botar tanto na parte de cima, quanto abrindo pela parte de baixo. Ah, gostei bastante dela. Olha, acho que valeu com certeza o valor que eu paguei nela. E aí agora eu vou te mostrar os valores que eu paguei. Quando eu vi essa mochila na loja, eu gostei bastante ali do, do desenho dela. É, parecia bem resistente e tal. E aí eu me interessei bastante, né? Porque eu pude ver primeiro o produto ali, se realmente valia a pena e aí só que tipo assim lá na hora o valor tava acho que era 350 reais nessa mochila aí eu pensei poxa 350 reais tem como pagar nesse valor numa mochila tudo bem que ela é muito boa mas não vale não valia aquilo né aí eu supus né, que normalmente normalmente quase sempre os valores na internet são mais baratos né e aí eu pô não tem problema em esperar eu tinha uma mochila já estava usando ela e aí eu, pô, vou comprar na internet que é melhor porque eu ainda ganho, consigo ganhar cashback, né? Eu imaginava que seria mais ou menos esse, esse valor aí de R$200 R$150 150, assim, embaixo, né, no caso. E aí eu fiz uma pesquisa rápida ali e vi que tinha esse valor até de R$ 99, R$ né? 99,99. Comprei por R$ 99,90 na Americanas e ganhei aí 2 ,78 de cashback. No total, é, Se seu a diferença entre comprar na loja física e na loja online foi no total aí de diferença de 251,79. Imagina se eu tivesse comprado lá nessa loja o quanto eu estaria perdendo, né? Como eu te falei ainda, comprando pela internet eu tive dois cashbacks, né? Na verdade, três cashbacks, né? Eu tive o cashback do AMI, que foi 1%, que seria, foi 99 centavos, na verdade um real, né? Redundou para um real e do, do Melius... É, no caso o aplicativo né eu ganhei é, 1% também nele e também ganhei o 0,8% do cartão da Magic. então no total ainda ganhei aí 2,8% de cashback no produto que estava bem mais abaixo, olha só e aí esse aqui é o tamanho que ela pode ficar, né achei bem grande, o material é bom, são duas, né? Você pode dividir, achei muito interessante mesmo, o custo-benefício. Assim, fazia tempo que eu não vi um produto aí com um custo-benefício tão bom, né? É, fiquei bem feliz aí pela pela compra, né? Um valor baixo e um custo-benefício bom que vai, acredito que a durabilidade da minha dela é boa. E eu pesquisei um pouco no YouTube não tinha nem um vídeo falando sobre ela, né? Achei isso até um pouco estranho. Então esse provavelmente é um primeiro vídeo aí falando sobre Especificamente sobre a mochila Então aí nela eu consigo colocar bastante coisa pode você ver o tamanho Eu consigo aí, para o meu trabalho, com tudo que eu preciso Seja marmite, seja notebook, seja fone de ouvido que é grande também Utilizo tudo isso e me, e me supre tranquilamente Então fez uma diferença aí muito grande, muito grande mesmo se Porque eu me interessei pela mochila, né? Se eu fosse muito imediatista, eu tinha comprado ali Já pensou e não tinha pensado no, no, na economia que eu poderia ter então fica a dica aí, fique atento. Antes de comprar qualquer coisa, pesquise melhor. Pesquise na internet, pesquise. Né? Deixa esse lado imediatista seu de lado, né? Deixa de lado esse lado imediatista. Então isso aí vai fazer muita diferença a longo prazo para você. Na verdade, esse aqui está sendo meu segundo vídeo de unboxing, né? O primeiro que eu fiz, eu fiz sobre a Apple Show 8, que eu vou deixar o link aqui no card, caso você queira ver também. Paguei um preço muito bom, ganhando cashback como sempre, né? E de repente você se interessa também por esse produto ou pela forma que eu comprei, então analisa, dê o vídeo aí e me fala aí o que você achou. Pessoal, é bacana compartilhar esse tipo de situação aí com vocês, eu acho muito legal, é algo que eu uso no meu cotidiano e posso ajudar outras pessoas aí que precisam comprar alguma coisa também, mas não querem gastar muito, né? assim como eu, quero ter várias coisas, mas gastando pouco, né? É o que todo mundo busca, né? e a gente tem que sempre também se atentar aí pela educação financeira, sabendo que a gente não precisa comprar coisas necessárias, né? assim, que realmente não vão fazer diferença. E eu ah, resolvi trocar essa mochila minha porque o, o, o zíper ali do notebook realmente já estava já todo estourado, eu andava com ela só aberta. Né? Então, é, realmente estava precisando. Mas a minha intenção, primeiramente, era trocar o zíper da mochila para você ter ideia, né? É que eu não achei que realmente alguém que pudesse fazer esse tipo de serviço que é um pouquinho mais complicado, né? Mas é isso pessoal, eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo, se você tiver aí algum produto aí que você queira adquirir aí, e queira saber o preço de uma forma mais em conta para conseguir, você comenta aqui embaixo que eu posso pesquisar para você e de repente fazer aí um vídeo aí também falando sobre o produto que você está desejando. Pessoal, não deixa de curtir esse vídeo porque eu preciso entender aí se vocês gostaram ou não desse tipo de conteúdo. Então eu te vejo no próximo vídeo, valeu!